Demais, demais ó. Ó, Chegou o senhor de terno lá disse que é só evangélico Oh, ó, ó, meu amigo É macumbaria, com o senhor pular pra cima E, e, e rezando Oh, rezando. Ó, ó, meu amigo, isso aqui é macumbaria Meu Deus do céu Oh, meu Deus, o senhor tem que se converter Eu falei O artista, ele recebe crítica e elogios para mim, tanto faz O senhor falar que é bom, não é? O senhor, o senhor tá me ofendendo Mas o senhor, eu gosto de você Pelo menos, eu tô assim, ó Estou atacando vocês também. É pior se você não ignorasse. Falei para eles.